hoje vim aqui falar, dá umas dicas, uns conselhos de como você não dispersar durante a corrida, para você não... daqui a pouco você tá lá pensando o movimento certinho, dispersa, viaja e quando você vê você tá todo encurtado, já tá todo abaixado, correndo todo torto. Bem, se eu falar pra você que você tem que pensar durante todo o movimento, durante toda a corrida, na no, no entrada do seu pé, na posição do quadril, na posição das costas, no braço, na escápula, olha para sua cabeça, Cara, vai ficar um inferno a sua corrida. Vai deixar de ter o prazer que a corrida tem que ter. O prazer, aquele sentido justamente da liberdade que a corrida te dá, você acaba perdendo isso. Mas aí como é que faz pra gente ajustar tudo isso? É bem simples. A gente tem que pensar primeiro que o nosso cérebro ele não consegue se concentrar em qualquer coisa que seja por mais de 7 minutos na mesma coisa. Ou seja, se eu ficar pensando no movimento durante 7 minutos, eu não vou conseguir passar os 7 minutos em um segundo. Eu vou dispersar, isso é natural, isso é cientificamente comprovado, tá bom? E na corrida ainda tem uma diferença, quando o seu coração começa a bater, tá lá 160, 170, 180, parece que a cabeça funciona de uma forma muito mais rápida, não é? Você flui de uma forma muito mais rápida, essa dispersão acontece de uma forma muito mais rápida, ou seja, você não vai conseguir ficar concentrado na mesma coisa durante todo o tempo. O que eu sugiro? Viajar de um ponto para o outro. Você vai escolhendo a cada momento um lugar onde você vai pensar. Bom, vou pensar um pouquinho no meu pé agora. Como é que está a entrada do meu pé? O meu pé está me empurrando, o meu pé está me freando. Como é que está esse negócio? Como é que está o meu quadril? meu quadril está para dentro, meu quadril está para fora. meu quadril está na posição correta. Como é que está esse negócio? você for viajar pelo seu corpo, vai percorrendo ele ali, ó, vagarosamente, passou lá, daqui a pouco... Você olha a árvore, olha o céu, dispersa, mas daqui a pouco você volta. Você deixa sua mente se libertar. E o que eu digo, é que com o treino tudo vai se tornando muito mais natural. Essa questão de você ter que focar em um ponto ali, um ponto lá, daqui a pouco quando você passa, dá só uma... digamos uma mãozinha de tinta naquele lugar, você vai ver que está certinho. Então você já deixa, você não precisa ficar pensando o tempo inteiro para se corrigir. Isso vai se tornando natural, mas esse natural só vem com o habitual com o que você vem treinando, o que você vem fazendo rotineiramente, ok? Assim vai lhe trazer a naturalidade do movimento. Assim você vai conseguir manter o seu corpo firme durante mais tempo. Mas a gente também não pode parar simplesmente na questão de ajustar o braço, botar o braço na posição correta sem deixar ele jogando à frente, Sim, a gente pensar numa questão fundamental, que é o fortalecimento do seu corpo. Porque não adianta nada a gente pensar para um organismo já viciado a estar nessa postura, para falar para ele ficar na postura com o peito estufado durante 10, 21, 42 quilômetros. Se a gente não promover o fortalecimento dessa estrutura, para que ela esteja apta a ficar nessa posição durante todo esse tempo. Ou seja, além da questão da consciência do movimento que eu vou aplicar, do meu braço trabalhando sempre ao lado do meu tronco, eu tenho que fortalecer toda uma cadeia para justamente eu ficar na postura correta durante todo o movimento. Então a consciência passa pelo fortalecimento e passa pelo educativo. Ou seja, eu vou educar o meu movimento pensando no movimento que eu vou realizar, eu vou educar o meu movimento fortalecendo a musculatura que eu quero trabalhar, que eu vou trabalhar, que eu necessito para aquele movimento, correto? E eu vou educar o meu corpo para que eu trabalhe isso tudo em conjunto. Ou seja, não é simplesmente apertar um botão e ponto! Estou com a corrida perfeita. Não, gente. É treino. São etapas, são pilares. Você tem que executar isso passo a passo para você melhorar a sua corrida. Lembre-se que correr não é simplesmente sair correndo. É treinamento. Como tudo na vida, é treino. E te mostro.